Continuando nosso passeio, nós conhecemos esse senhor aqui, qual é o seu nome, meu querido? É Célio. Célio? É. Senhor Célio, meu nome é Cícero, viu? Aquela moça lá é a Madalena, minha esposa. Esse moço aqui eu achei ele perdido por aí, ó. <risos> é, esse eu achei por um lado aí, um dia. Peguei amizade por ele, aí fica com dó e eu já... Catou ele. Já catou é, a... embora. Eu cheguei da roça agora há pouco. Hã? Ah estava trabalhando com um cunhado meu que mora ali no, ali no alto nisso. Uhum. Agora é quase semana que eu estou quebrando mandioquinha. O senhor sabe que a colheita de mandioquinha... Conheço, mas eu nunca vi fazer, mas conheço a mandioquinha. Mandioquinha é pouco. salsa, né? É? é. Peguei agora a pouco, pastor. Tá Aí eu falei, eu vou descansar um pouco, relaxar um pouco. Aí mais mais tarde a gente toma um banho. Sim, para descansar o corpo é bom mesmo. É? Mas hum. Na realidade... A gente tem que trabalhar com assim, o teu corpo. Sem dúvida nenhuma. Aí eu vi aquilo lá e falei pra ele, será que o rapaz deixa a gente fazer um, uma gravação ali? Ele falou, deixa, vamos lá, vamos não, lá então. Vamos dar uma passeada ó, lá. É. lá não. É. Vamos lá, Madalena? O que você tem de bom aí? Batata. Dá pra ele pegar é um que pouco é. pra comer? É. O senhor não gosta? eu é. é Então vamos lá. Um biscoito aqui, ó. Porque a gente quando sai, Me a gente sai vem por cima, cara. Não? Por cima aqui, ó. Sai que na pedra aqui. Mas eu vou uma de gente só O senhor ficou quanto tempo? Mais dois Então, né, rapaz? É ele falando pra mim, gente, que ele teve uma companheira que não valorizava. hã? Ah, não teve problema. E ele falando pra mim que a mulher não valorizava o trabalho dele, não, trabalhava, não, não valorizava a luta dele. E se abriu aí comigo, não sei porque que Deus me deu esse dom. As pessoas gostam de conversar comigo eu me sinto bem. E ele falou que tava colhendo aquelas mandioca salsa, mandioquinha salsa. Chegou agora. Mais pedra, pessoal, ó. Mais pedra. E a Madalena tá vindo ali, ela trouxe uns negocinho pra gente comer, umas guloseimas a gente comer aqui, o pessoal se alimentar, para não ficar andando de barriga vazia. E aí, o barulho da água tá ali embaixo já. Vamos seguir em frente. Tranquilidade, não tá preocupado com nada. só descansar o corpo, andar a pé, descarregar as energias, coisa que a gente não faz, né? Ah, aí O me convidou para um churrasco. Nunca me viu, nunca viu Madalena. Me convidou para um churrasco agora. Mas só que não vai ser possível. Nós temos nossos compromissos. E eu estou exatamente é, dentro do meu horário. Vou mostrar para vocês aqui agora o que o Adele falou para mim. Olha. Dá uma olhada nisso aqui, gente. Olha. Ê, gostoso, hein? É. Não é bom demais? É a hein, A água vem de lá, ó. Desce por aqui. Só pedra, gente. Só pedra, ó. Botar um cano aqui, ó. Olha Coisa mais linda, hein? Pensa num lugar agradável pro verão então, hein? Meu Deus! Pedra mesmo, gente. Natural, natural. Não foi mexido pelo homem. Tudo isso aqui é natural mesmo. Obra da mão de Deus, tá vendo? Ó, e olha só. Ah, eu gosto, hein? Eu gosto, mas não é época não, fica tá muito frio. Adélio, Oi. 11 metros deve é ter aqui de fundura? Aí ah, ele não é muito no fundo não, é um metro de covinho. Um metro, metro, metro. Oi? Mas uhum. piscina é na lateral, ali ó, não ficou bem. É um Música de onde? E aí depois sai por baixo, baixa fila, fumando, só pronto. Vou fazer isso aí porque ali estamos indo chubar, não tem? Sim. Agora nós vamos sair daqui e vamos lá para o outro lado porque ele estava falando para mim que ali tem uma, um local que é um moinho de fubá, disse que aqui nunca morreu ninguém graças a Deus, a não ser uma babada com a moça deu ali, que ela escorregou e se machucou um pouco, mas não foi nada grave não. Vou mostrar para vocês agora o que eles fizeram aqui. Agora aqui sim. Aqui tem a mão do homem. Aí, ó. A moça machucou pouco bem, porque ela chegou ali, ó. E ela quis passar pro lado de cá e não que ela passou ela escorregou no limbo. Tinha muita água, ela escorregou e machucou um pouco. Mas não foi algo tão... Perigoso, é perigoso, porque depois você se machuca, machuca o mesmo, arranca a pele, arranca tudo. Aqui foi vai a água no moinho lá. Isso, dividiu lá, leva a água lá no moinho lá, desce lá. É. É mesmo. Vamos pra lá agora. Vamos lá, bem? Vamos lá, bem. Eu É pra nós ir pra lá. Aqui foi quando desviou a água, né? Mas quando desviou a água, aí, né? Quando eu encho, aí eu por lá, né? Aqui, quando eu encho muito, a água entra ali naquele rego, passa por aqui e sai por aqui, ó. E ali tem uma casa que é um moinho de... Tá não, não Olha, Olha a roda do mundo que ver, já não joga mais água, não moe mais nisso. É? É Gente, eu vou mostrar uma coisa que o Adélio tá falando para mim. Aquela roda lá do moinho faz muitos anos, né Adélio? Faz anos. E já está abandonada. Então não está em funcionamento. Que é de dentro tinha o um moinho de fubá que foi abandonado talvez pela modernidade, né? Mas olha. Lá que joga a água, lá deixa a água fazer tá assim, tá boiando. É coisa mais Ó, e é pedra e é pedra e é pedra e é pedra, ó, dá uma olhada. Esse barulho encanta a gente, né? Ah, nossa, tá bonito, né? Então vamos com a fuga, gente. Vamos pegar isso. Uma... Então, a manhã vai cair aí lá embaixo tá enrolado, hein? Na hora. Não pega não, não pega não. E aquele poço lá, velho? Quer tomar banho nele? Tá, vai tomar um banhinho aqui. Bem cuidado, meu bem. Que coisa! Você não viu, nega? Não vi! Ai, ai, ai, gente! A Madalena me passa aqui, ó! Passou, pulou pra lá e levou a mão aqui, ó! Ó! Cuidado, Madalena, que se machuca, viu? Sorte que você não abraçou de uma vez, ó! Machucou, não? mas eu só tirei! Mas oh, vou falar, hein bom nadar aqui né outro poço aqui ó outro poço bom para nadar ó Hã? Gente, é o seguinte, isso aqui é um chachinho, ó. Pé de chachim. Calcula quantos anos que ele tem. Só pela base dele, ó. A base dele. É muito grande, hein? Muito bonito, hein? Aqui não dá peixe nessa descida, não tem jeito, né? Nem aqui mesmo dá peixe também não, né? lá né? Água limpinha, super limpa, mas só que não dá condição, né? As caixas do marimbondo lá, ó. Já tá até uma pedra lá dentro daquela, ó. Essa aqui é a mamita de, cara de cara porca, é vamos é, assim dizer, não a irmã mais velha lembro. daquela e que, na que, na que, que era a madarinha bateu a, a mão, olha os velho espinhos como é que arraba. fica, isso dói hein, o cara bateu ali, meu Deus do céu, Isso dói, tem até outro espinho, outro espinho que é mais pior que esse e... aí, é. espinho de torre. Tá desse aí, tamanho, ele ó. aqui por aqui tem, ele, aqui, ó. Por ele aqui é venenoso, tem, tem veneno, como é que chama essa dela que eu tô filmando aqui, ó? Isso aí? Hum. Ah, explica nem o seu nome. foi Qual é essa árvore aqui? Essa, não, flor, é, essa flor aí? Essa aí é gargatá de pedra. Ah, entendi. É gargatá de pedra. Nem eu conheço essas coisas, E Já essa aqui eu não sei também qual que é. Não tá parecendo mesmo tempo que A arueira, a arueira tempo, não... branca. certo? arueira é branca, ah, tá. A Conheci branca. por causa da folha, mas não tinha certeza. Vamos lá, então? Vamos. Olha, tem bastante sementinha dela aqui, muito, é, filhotinho aqui, ó. Hum. Ó. E nesses buracos aí, o que, que tem de caça? Ah, isso aí é... Pode é época de... Jofim, Tem que ter jofim, é essa só Ah, é? O senhor tá aqui sozinha? há quanto tempo? Faz mais de um ano. E no total, entre um ano, nove anos, dez anos, mais ou menos? No total, dá uns dez anos, então? Olha, tem que a que era de força. mais É, né? Porque daí eu morei na casa do cunhado Aham. Uhum. Esse cunhado que estava tá trabalhando com eu Sei. Aí ó, eu fui E, casa lá. Aí... Eu peguei e arrumei essa casa por irmão meu, tava aí parada. Aí falou assim, se você quiser morar lá, é bom um que você cuida pra mim lá. É. Lá pino embora da casa. Não tem limpo, né? Matei 13 aranhas. Daquelas grandes eu vi ali em cima. Agora teve um irmão meu que fez um pedido pra Santa Rita. Pra não vir mais nenhuma. Não achei mais nenhuma. E cobra como é que é por aqui? A cobra que é aqui para nós é coisa a, a cascavel. Muito difícil, né? É difícil. E você tem aquele companheirinho ali, que é aquele gatinho? Aquele ali, mas teve um. Eu acho que ele brigou com, com outros gatos ali. Com meu filho ali de lado ali. Eu tenho que comprar remédio. Pra, pra curar ele. Vixe, serve tudo quanto é lato, né? é... é sério o senhor não? É sério? É Célio, hum? muito obrigado então por o senhor ter nos recebido aqui. Uhum. Igualmente o senhor agradecido. Também. Uma próxima vez que a gente vim, a gente vem aqui para te ver. Eu se bem, é. Deus quiser, a gente eu dá uma corrida aqui, um né, tempo, André? É, é, é mais com a gente, que almoçar com a gente, né, com meu carinho, a gente. vem sim. Opa. Porque eu, com o eu não sou rico. Ah, mas é por isso que a gente gosta do senhor. Não sou rico, não. O senhor é rico sim. O senhor é rico sim. E vou ver se é rico sim. É, ué, lógico. A saúde que você tem, o lugar que você mora, o jeito que você vive. Sabe falar, ele não consegue falar berinjela, ele fala berinjela. <risos> Gente, nós estamos agora chegando, o sol está contra eu, mas eu vou ficar agora mais de ladinho. Isso aqui é uma roça do nosso amigo Adélio e ele, como todo roceiro, trabalha com um certo tipo de produto. E aqui são berinjelas. Então estão ali, eu espero que essa filmadora me ajude agora, porque está bem escuro. Escurecendo, olha lá, que beleza. isso aqui, esse no chão aqui são. É, ruim, aquelas é, que não, o... não vai pro mercado, se for, não vende. Não, não vende, é de chocolate. Chocolate é uma doença. É isso, é uma bactéria que dá nela. E essa berinjela aqui, ela é vendida no ponto. Tem um tamanho padrão, exato? Padrão, é padrão? Tem. Tem um padrão sim. Aqui, ó, esse aqui vem é quase o padrão, ó. Acima dessa aqui, ó. Aí, ó. E não é outra coisa. Tem que ser lisinho. Não pode ter nada, nada nela. Passinha dela, ó. Igual essa aqui, ó. Isso, igual essa aí. Você vê, ó, mas lisinho. eu Só que não pode ter risco. Não, esse aqui ainda é passa pro mercado passa. ainda, ó. Passa. Passa ainda? Passa. Essa aí não hum. passa pro mercado. Mas tem que ser lisinho. Nossa, Senão eles não, não jogam tudo por escorgabra. Que coisa. Aí, Ismael, o aqui, ó. Aí, ó, esse aqui, ó, aí é pra você ver, esse aqui é boa. Vou pegar só uma que já vou aí, já. Aí, ó. Quantos você tem aqui plantado? Seis mil. Seis mil pé? É. Seis mil pé, aí, ó, esse aí tá bonito, ó. Ah, tem nesse padrão aí. É esse padrão aqui, ó. Você colhe por caixa, aquelas caixa ali? Isso. Caixa mais ou menos razoável, não sei se você acha muito cheia, não. Hoje você vende por quanto? Quinze reais a caixa. Meu Deus do céu, se brincar, né, paga em cinco, em cinco dessas, já dá quase esse dinheiro. Nossa. E aqui no chão, que, que eu tô vendo, é tudo, tudo descartado. Doen, é, tudo com doença descartou aqui, ó. Isso aqui é chocolate, ó. Aí, ó. Ela dá uma ferruja, ó. Aí, ó. Ah, entendi. Aí vai indo, ela não presta no mercado. Aqui e por dentro, só umzinho. Tem uma coisa de comer uma dessa aí do pé. Por dentro ela tá boa. Bom, então aqui no chão são as descartáveis que eu estou gravando para vocês e para mim também. E aqui no pé nós temos as que estão ainda pequenininha como essa, miudinha. Né? Como aquela ali. Miudinha. E tem aquela que ele mostrou para nós, que já é, que já... Aí, tá vendo? Olha, gente, que coisa mais linda, hein? Hã? Fala para... Fala pra mim! Olha lá aquela! Muito bom, né? E vai longe, hein? Ó. Olha como é que vai longe! 6 mil peças é muita coisa! Por um lado e por outro não! Isso será nós colhendo! Ah, você tá colhendo? Eu tô colhendo, fazendo uma colheta aí! Ei, essa Madalena, eu vou dizer. Você tem que vir pra roça mesmo, viu, nega? Urgente, hein? É batatinha, é abobrinha, é brejelinha. É brejela. É brejela. Acho que eu tô querendo um pouco pequeno, Não, não, pode não. Pode, não é. Consumo aí. Mais pequeno, é melhor ainda. Isso aí bem feitinho, com ovo e farinha de rosca, hein? Não dá pra. Não dá pra rodar, não. Yasmin não quer trabalhar não, Yasmin? Tá cansada? Pode aí, Ami. Você ah, tá sabendo o que você tá fazendo, Madalena? Você assim, tá, tá sabendo o que você tá ah, fazendo? Mais ou menos. Não, eu já expliquei depois. Mas ah, tá, enfim. Tá rapazinho com o canivetinho dele faz sucesso, ó. ó. Olha lá, onde você vai com o canivetinho, já aqui, tem uma arma. Procurou. Oh, meu papai. Dá um sorriso bem bonito. Não, você beijar, não. Só dá um sorriso pra mim fazer a capa do vídeo. Assim. Aí eu faço a capa do vídeo. Segura. Muito bem, senhorita. Podia até ter pego um, um, umas várias delas. Ué, bota numa na cabeça, outra no outro ombro, outra é. no outro ombro, outra numa mão, outra na outra mão. E beleza. Breve, que não? lugar. Ah, lá do outro lado. Vou aproveitar que eu estou aqui e vou mostrar os brócolis. O Adélio também trabalhou com brócolis há muito tempo, né, Adélio? Trabalhei. Mas você prefere essa cultura ou aquela lá? Prefiro essa aqui. Dá menos dor de cabeça? Não, dá menos dor de cabeça. Ela, dá não, muita pra... cabeça. Ela perde muito, Opa. muito tempo da gente. Perdi essa, Madalena? Perdeu! perdeu. Perdi essa? Que pena! Você tropeçou? Você aqui, aqui. Tropeçou, nega? Não! Eu pisei aqui, ó. Ó, eu não vi, fica assim, ó. Tá vendo? Escorreguei na grota. Eita nóis, meu Deus! Você sabe, Adélio, Oi? isso aqui é uma coisa que eu preciso aprender a... Mexer. a mexer, porque daí eu ajudo vocês. Coisa mais fácil do mundo. Vem pra cá pra gente colher, não. traz uma marmita. E pegar uma? Uma, Opa. tem que pegar aquela do chão, Madalena, que, que caiu. Isso aqui é fácil demais. Esse aqui tá estragado. Esse aí não presta. É. Tá um do ruim. É, tá bom, dá, vocês vão acabar enchendo uma caixa. Essa caixa aí que tá aí, então, vale 15. Vale 15, é dá da 12 quilos. Sai um pouquinho de real por quilo. aí. aí. Então? É, Só que né, não. não enche desse jeito não, né? Enche menos um pouquinho, levar pra aqui. Ah, então a minha vai ser mais cara. Não. <risos> <risos> Eita, mais. Aí, ó. Aí, você que é o que chocolate, ó. esse Mas dentro tá bom. Hum. Por dentro aí, ó. Ah, deixa eu ver isso aí. Mostra aqui pra mim. Aí, ó. Por dentro tá bonzinho, gente Só porque dá aquela mancha por fora Ah, não dá pra acreditar, né? Tá curado, ó só E o não pessoal é. não aceita, né? E olha. Ah, mas que coisa, não, tem um não. É que Normal Pra quem gosta, aí é bom Normal não gosta? Não. Tem uma colega, só ela come essa... ela to... ela... isso Ela come <risos> isso aqui cru Ela vai picando os pedaços ah. e com arroz. Ah, ah, você nunca fez uma salada disso aqui? Não, não? nem eu <risos> Meu irmão, come sem cru na roça, ele estrói assim, come, ele, um bagaça. Ela vai, vai tirando os pedaços assim, ó, ela vai hum, dando uma colher de comida, assim, a, a Mariazinha. Que, que coisa, tá né? É mineira? Não, né, você não sabe, né? Vamos lá, então? Se ela, é, se ela é mineira ou panaense. Panaense e mineira. Vamos lá, moça? Vamos comer um pedacinho. <risos> pode ver que é bom, <risos> Quer um sal, um pouquinho de. um pouquinho de vinagre. Não é ver o trem, é bom? É! Eu só dou risada porque eu nunca fiz isso. Experimenta! É um pouquinho. um pouquinho ácido no final. Parece que eu tô mastigando isopor. Ah! Dá. Ah, olha só! Parece que eu tô comendo isopor! Meus amigos, queridos, mais um dia o Senhor Deus nos deu aqui, sobre essa terra. Estamos aqui registrando esse pôr do sol maravilhoso, nesse querido estado de Minas Gerais, onde a gente tem vindo buscar nossas matérias, visitar nossos amigos. E é algo que Deus, só Deus pode fazer, ninguém mais. São nem 6 horas ainda. É, são 17h51 e o tempo e já, já tá está em... assim. Ó. tá vendo? Que lugar lindo. Ó. Gravando para vocês então é. esse momento tão gracioso que é o pôr do sol aqui nessa região. Mais um final de dia de muita gratidão. Tem uma coisa que eu aprendi. Foi isso, agradecer a Deus por mais um dia de vida que Ele nos dá sobre essa terra. E olha só, gente, o tempo vai se pondo, silêncio, gostoso aqui. Muito bem. Aqueles que estão chegando agora, se inscrevam no canal, sejam bem-vindos. Os que já fazem parte da família, muito bem-vindos mais uma vez. Que Deus abençoe a todos, comente, compartilhe. Nós somos muito felizes por vocês. Não tenho palavras, nem eu, nem Madalena, para agradecer a todos vocês. Dê o seu like. Isso vai nos ajudar bastante. E até uma próxima.